Pessoal, uma das coisas que eu gostaria de comentar é sobre uma palavra chamada fundação. Para você ter um processo de melhoria contínua, você tem que ter uma base bem sólida. Então, sua fundação tem que ser bem sólida, muito bem construída. Por que, que eu estou dizendo isso? Que é igual uma casa, igual um prédio. Se você não tiver uma fundação, uma base bem sólida, não adianta levantar as paredes, porque tudo vai colapsar, vai desabar. E você não vai conseguir colocar mais andares um em cima do outro por causa da fundação. Dentro desse processo de melhoria contínua, quando eu falo da fundação, é para você ter essa base para você perpetuar as suas melhorias. Ou seja, para que elas continuem se sustentando à medida em que você vai crescendo e ampliando as suas melhorias. Então, pensa, por exemplo, dentro da tua casa. Dentro da tua casa, se você olhar, você quer manter tua casa limpa, você quer manter tua casa organizada. E quando você, por exemplo, se você for receber uma, uma visita, você quer que ela esteja é, bem limpinha, bem organizada para você poder receber a sua visita. Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, o princípio é o mesmo. Você tem que manter o teu negócio organizado e limpo para que ele continue perpetuando. Então, uma das coisas que é fundamental dentro de um processo de melhoria contínua é você manter as coisas dentro do teu negócio, dentro da tua empresa organizada. Lembra daquele vídeo que eu fiz falando, olha, comece com você, dá uma organizada nos teus e-mails? É por aí que você começa o seu processo de organização, não só você mas os outros que estão junto com você, o teu local de trabalho. Aquele exemplo que eu mencionei da forjaria, durante o processo que a gente fez nos, ao longo dos quatro meses, começamos aí por alguns setores que estavam, assim, bem ruins em termos de organização e de limpeza. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, assim, ó, o pessoal tem pelo menos lá uma uma bassoura, uma pá e um lixo no local para poder ir colocando as coisas lá dentro, fazer uma, uma limpeza. Então, são essas pequenas coisas né, que você vai fazer no, no dia a dia, dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, que começa a você ter a sua é, fundação para você perpetuar o o teu negócio. Né? Eu não sei o tamanho do seu negócio, não sei o tamanho da sua empresa, mas dependendo de onde que você está trabalhando, com o teu pessoal ou o teu departamento ou aquela área, você pode, no final do dia, fazer uma limpezinha e você já começa o dia seguinte já com o ambiente de trabalho limpo. Organiza as coisas de uma forma correta para facilitar o teu dia a dia e até ficar pronto e preparado para o dia seguinte. Então, aquilo que você costuma fazer dentro da tua casa, com a tua família, leva para dentro da empresa. Entendeu? Isso aí é benéfico, todo mundo faz isso. Como eu mencionei, né eu trabalhei tanto em empresas aqui no Brasil como lá fora, e em multinacionais, e às vezes o pessoal fica impressionado assim, ah, multinacional empresa bilionária, 65 mil funcionários, deve funcionar direito. Não é bem assim também, não. Lá fora também tem muita bagunça, dependendo de onde você vai e do pessoal que você está trabalhando, você vai gastar bastante tempo e dedicação e treinamento do pessoal para poder explicar que realmente, olha, o pessoal tem que organizar as coisas. Então, a fundação o teu negócio, a fundação para as melhorias contínuas você precisa manter o teu ambiente de trabalho, ou onde você está atuando organizado, então pensa agora nessa palavra, organização e aonde que eu vou começar o meu processo de organização e assim eu vou te dando outras dicas